Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo011. E no vídeo de hoje, quero dar uma ideia com vocês: que a Titan 160 2023 não está valendo mais a pena comprar. Eu quero saber a sua opinião aí nesse vídeo de hoje. Eu vou explicar para vocês, beleza? É o seguinte, todo mundo aqui já deve estar sabendo, né, que a Honda lançou a Twister 300 cilindradas 2023 e ela veio com um preço muito atrativo, derrubando seus concorrentes. E é o seguinte, família eu queria saber a sua opinião, beleza? Deixe sua opinião aí nos comentários. É, você compraria? Para você que ainda não tem moto, tá? Você compraria a Titan? 160 2023 pagando 20 mil reais ou você compraria a Twister 300 cilindrados 300 cilindrados 2023 a modelo CBS tá que é a versão mais barata por 23 mil reais 24 mil reais uma diferença bem pequena de valor e por isso eu queria saber aí de vocês a Titan ela pelos opcionais que ela tá trazendo é ela tá uma moto Cara, já Twister, 300 cilindradas Na minha opinião, tá? É, eu compraria, sim, a Twister único caso, não estou falando que a Tita 160 é ruim, tá? Para você que tem um sonho de ter essa moto, pode comprar Que é uma moto excelente, você vai adorar Mas em questão de equipamentos Se você for ver o custo-benefício de equipamentos A moto que traz mais equipamentos por um valor mais perto do valor dos equipamentos, um valor mais justo, na verdade, né? É a Twister 300. O que, que eu acho que está acontecendo? Eu acho que a Titan ela deve trazer grandes mudanças agora para o modelinho 2024. Por isso o valor dela está alto. Eu acredito que vai cair sim as vendas de Titan 160 agora. Com o lançamento da Twister 2023 Porque é o seguinte A moto Você vai pagar aí 3 mil, 4 mil reais a mais Você vai ter uma moto Ao invés de 160 Vai ter uma moto 300 cilindradas Vai ter uma moto com freio a disco Nas duas rodas Com a moto com iluminação Full LED Com painel digital Super completo, bonito Que marca até a marcha que você tá a moto Twister tá com design muito top eu curti bastante o design dela ela tem carregador que é uma coisa excelente também a moto Twister 300 tem carregador já de fábrica para você carregar o celular aí pra você colocar no GPS aqui por exemplo no suporte esse suporte aqui também tem carregador tá mas a moto ficou muito top eu curti bastante e eu queria saber a opinião aí de vocês é claro que varia pra você que vai utilizar a Titan para trabalho Ah, eu sou motoboy eu trabalho nas entregas com certeza compensa você pegar a 160 Por ser uma moto mais econômica Com manutenção mais barata da zona Receba Andando tá demais Ela corta muito rápido com o comando de giro Da alto giro As marchas dela vai cortando uma atrás da outra Baseada? Eu quero saber a sua opinião Deixa aí sua opinião Vamos trocar essa ideia aí para saber se vale a pena ou não E pra você que já tem moto aí, aí fica Meio complicado, né Eu tô em dúvida de pegar A Twister Ou pegar A Titan A próxima que vai vir, né, a 2024 Porque ela vai tá estar com um valor bem próximo Mas eu tô acreditando Que a Honda Vai trazer grandes mudanças para Titan esse ano ainda Porque se não trazer Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Twister 250 Vai ficar encalhada Lá na loja Você vai na loja da Honda aqui na minha cidade Mas tá cheio de Twister Tem um monte de Twister 250 E não vende, ninguém quer Porque já lançou 300 cilindrados E agora... Que a 300 cilindrada está com o um valor próximo da Twister 250. Piorou. Quem comprou, a moto vai desvalorizar. Você pode ter certeza que vai desvalorizar. Quem comprou a, a Twister 250. Porque a 300 cilindrada está com um valor muito próximo. Firmeza, rapaziada? Se tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta. Deixa os comentários. Meu Instagram é diogo011.oficial. Lá você encontra as fotos da moto aqui. Vários rios. Olha, passei no quebra-mola. Bateu oh, o descanso. Ou o cavalete central. Preciso arrumar urgente. Sempre que eu passo em velocidade nos quebra mola bate o, o cavalete central no chão. É perigoso, né? E é isso rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo